Vamos examinar mais de perto os comandos da faixa de opções. Já abordamos alguns dos comandos na guia Tarefas, mas há muito mais. No grupo Exibir, é possível alterar o modo de exibição atual. Há várias opções. Na área de transferência, você pode copiar a agenda como uma imagem. Pode ser conveniente fazer isso para enviar a agenda por e-mail como uma imagem, para alguém que não tem o Project. Nós já falamos sobre o grupo Agenda. No grupo Tarefas, podemos executar ações como mover tarefas um dia à frente. No grupo Inserir, você pode inserir vários tipos de tarefa, por exemplo, tarefas recorrentes. E no grupo Propriedades, é possível iniciar a caixa de diálogo Informações da Tarefa, para obter informações detalhadas sobre uma tarefa. Agora, vamos ver o que há na guia Recurso. Ela contém o mesmo grupo Exibir e Modos de Exibição existentes na guia Tarefa. No grupo Atribuição, você pode executar ações como, por exemplo, Atribuir e remover recursos de uma tarefa. Em Inserir, é possível adicionar recursos ao projeto, com base em várias opções. E no grupo Propriedades, clique em Informações para conhecer os detalhes de um recurso. Na guia Relatório, crie. E personalize relatórios gráficos de quaisquer dados de projeto, sem depender de qualquer outro software. No grupo Projeto, você pode comparar diferentes versões de uma agenda salva. O grupo Exibir Relatórios contém várias opções. Você pode exibir um painel, como a visão geral do project. Quando um relatório é exibido, as ferramentas de relatório e, possivelmente, as guias ferramentas de tabela aparecem na faixa de opções, permitindo a personalização do relatório. Por exemplo, é possível escolher outro tema para o relatório. Também podemos clicar em um objeto do relatório e modificar os dados exibidos ou o design. O Project 2013 permite ainda criar novos relatórios. A guia Projeto permite que você obtenha e defina informações sobre a agenda. Clique aqui para ver informações do projeto, por exemplo, a data de início do projeto. A opção Alterar período útil permite modificar período de trabalho e período de folga. Aqui, estamos configurando a festa da empresa como período de folga. Um dos aspectos mais importantes do gerenciamento de um projeto é o controle do progresso. Para isso, você precisa definir uma linha de base. Aqui, estamos definindo uma linha de base. Criei também uma linha de base quando criei a agenda. Vamos usá-la logo. A guia Exibir permite mostrar, classificar, filtrar, e analisar a agenda de muitas maneiras. Como as linhas de base foram definidas, podemos usá-las nos modos de exibição. Você pode alterar a exibição de gráfico de Gantt para Gantt de controle, e pode ver como o projeto avança em relação à linha de base. Esta é uma exibição muito poderosa. A parte superior da barra representa a agenda atual, e a parte inferior da barra representa a linha de base. É possível ver rapidamente como o projeto avançou em relação à linha de base. Esse projeto está atrasado alguns dias. Há muitas outras exibições. Já examinamos o calendário e o uso do recurso em um vídeo anterior. É possível dividir uma exibição, por exemplo, adicionando o formulário de tarefa à exibição gráfico de Gantt. A guia Ferramentas de Gráfico de Gantt, Formatar, fica disponível quando o gráfico de Gantt é exibido. Ela substitui o assistente de formatação do Gantt. Formate a barra da tarefa selecionada ou os estilos de barra para a exibição. Selecione Tarefas críticas para ver os caminhos essenciais da sua agenda. Agora que você já deu forma à sua agenda, é hora de salvar, exportar, imprimir ou compartilhar a agenda.